Verano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, ator. Apesar de Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, tudo que existe acontece, Tu sabes Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti.